O projeto Educar para Prevenir, criado para estabelecer uma cultura de segurança contra incêndio para os estudantes das escolas, foi apresentado em duas edições na Escola de Engenharia e reuniu professores e servidores. Nos moldes de treinamento, abordou técnicas de primeiros socorros, exercícios de evacuação de espaço e prática de combate ao fogo com o uso de diferentes extintores. Conversamos com os instrutores do projeto Educar sobre como devemos agir caso nos deparemos com as situações por eles abordadas. Atualiza! Professora Angela, qual a importância de difundir informações a respeito da prevenção de incêndios, seja para a sociedade ou dentro dos ambientes estudantis? O que acontece, na verdade, é que nós não temos na nossa sociedade a cultura da segurança contra incêndio instalada. Então, numa situação de emergência, algumas edificações elas estão preparadas, estão com todas as medidas instaladas e as pessoas não sabem exatamente como agir. Então, o Comparando essa, essa nossa cultura com outros países mais desenvolvidos nessa área, como, por exemplo, Estados Unidos, uh, os países da União Europeia, alguns países da Austrália, Japão, uh, a gente percebe que, uh, que lá... Essa cultura está muito mais forte, as pessoas elas têm noção de como agir numa situação de incêndio e aqui no Brasil as pessoas não não necessariamente consideram isso importante e também não sabem como agir, talvez nem saibam a importância que tem essa cultura da segurança com incêndio instalado. De que maneira uma pessoa leiga pode auxiliar alguém uh, numa situação de emergência de saúde? É importante que as pessoas quando se depararem com uma emergência de saúde... É, tenho em mente que aquele ambiente tem que estar seguro para que ela possa né, prestar aquele auxílio em primeiro lugar, para que ela não possa tornar uma segunda vítima. Né? E a partir desse momento, ela possa fazer primeiro uma verificação rápida se a vítima está desmaiada, teve um mal súbito, né, está inconsciente, ou se essa vítima, além disso, ela teve uma parada cardiorrespiratória. Então, se essa vítima tem essa consciência que essa vítima não respira, a pessoa não respira, então ela deve acionar o serviço de emergência do SAMU e iniciar o mais rápido possível as manobras de reanimação cardioculmonar. Hoje essas manobras dão ênfase às compressões, então a gente posiciona os braços né, sobre o torto da vítima e comprime de maneira forte e rápida né, até que o socorro chegue. É importante que a gente possa disseminar essa informação com outras pessoas, porque é uma, um esforço que demanda muito gasto de energia e a gente acaba cansando muito rapidamente. Então, a gente vai ter que sempre dividir com outras pessoas durante essa atividade até que o suporte avançado ou o suporte de de vida se faça para gente na cena para que possa dar continuidade a um atendimento aí sim mais adequado, envolto em medicamentos, equipamentos né, que possam trazer essa pessoa de volta nesta emergência médica. Uma vítima que ela está em parada cardiorrespiratória, a cada um minuto que o coração dela não tem a capacidade de bombear o sangue para o restante do corpo, ela perde 10% de chance de retornar à vida. Então, por isso é esse atendimento imediato, o mais rápido possível, que a gente possa auxiliar né, e possa poder ajudar ela a se restabelecer. Alex, para ti qual a importância desse tipo de capacitação aqui dentro da Universidade? Uh, bom, uh, eu acho achei muito importante, eu fiquei muito feliz de ter participado do curso, porque assim, eu, eu sou de uma situação que, infelizmente, eu já senti na pele como é ruim a importância de, de a gente ter essa consciência do que de fazer no momento de incêndio uh, e é que nem a nossa colega falou na palestra, é uma área que só é desenvolvida pelas tragédias, então eu, eu morava em Santa Maria praticamente do lado da boate 15, sentindo a pele o quão ruim é e como isso pode nos pegar de surpresa. Então eu já já tinha assim um, um conhecimento, mas aqui no curso eu consegui aprender as coisas mais básicas que a pessoa nem se toca, que não sabe, como mas que é muito importante. Como, por exemplo, o número dos bombeiros, que é bom a gente saber. Uh, por exemplo, a questão de ter um alarme de incêndio para acionar, às vezes a pessoa não se lembra. A questão de, de como é o, o pino, quem tirar, o lacre, tudo isso são coisas que, tipo, se fosse pegar na hora, eu me sentiria muito desprevenido. Agora eu já me sinto bem mais tranquilo para quando acontecer isso. E também sei que todos, vários colegas meus realizaram, então, tipo... Um, me sinto mais preparado para isso que Você percebe utilidade uh, do conteúdo que foi uh, abordado nesta capacitação hoje também para a tua atuação profissional dentro da universidade? Ah, com certeza, principalmente a parte do, do PPCI. Uh, eu tinha já as noções de, de projeto, mas é importante saber, uma parte que foi espaçada de como funciona a tramitação, da responsabilidade do Corpo de Bombeiros, uh, quando que é aprovado o PPCI, daí depois como funciona o processo para chegar ao Alvorá, estudo tudo para a minha função de engenheiro, que com certeza é bem, bem importante. Essa conscientização e essa cultura contra o incêndio poderiam ter feito diferença em casos trágicos como a da Boate Kiss, por exemplo? Certamente teria feito uma grande diferença. O que que o que que o se percebe quando a gente observa os dados sobre esse essa tragédia que aconteceu na Boate Kiss? Se observa que teve e números erros técnicos e erros do poder público, uh, mas também teve um, um, um certo uh, uma, uma certa falta da sociedade que naquele momento não estava preparada para aquela situação de emergência e uh, a, os próprios usuários que estavam no local não sabiam como agir numa situação de emergência. Então, então sim teria feito muita diferença. Não só pela questão dos usuários, eles são as pessoas que foram os mais atingidos, na verdade, por essa situação. Mas se as pessoas tivessem a cultura de que não se deve fazer coisa errada, de que tem que se prestar atenção, se as pessoas que já tivessem visitado o local tivessem essa cultura instalada, elas tivessem, elas teriam percebido que teriam problemas ali, teriam feito denúncias, teriam agido de forma diferente. As próprias pessoas, os próprios responsáveis pelo local, provavelmente teriam agido de forma diferente. Então, então a gente vê uma rede interligada uh, que sim. Acredito fortemente que tanto na boa como em outros incêndios poderia ter sido feito poderia a gente poderia ter tido um resultado diferente. O que uma pessoa deve fazer diante de uma situação de emergência de incêndio? O protocolo universal diz que a pessoa deve ter calma, né? sempre mantendo a calma numa situação de emergência, numa situação adversa que sai fora do controle, né? Uma informação que a gente passe, e essas capacitações servem para isso, né, para que as pessoas entendam uma emergência, né, não voltem para buscar nada, não voltem nunca. né. O mais importante é a vida, e o mais importante é sair com segurança. Por isso, esse tipo de treinamento que dá esses elementos de sistemas de incêndio, né, que a pessoa entenda. Quando a gente faz, como a gente fez aqui com a turma da, da instituição, é, que eles entendam as rotas de saída, como é que eu saio dessa edificação, aonde eu estou e para onde eu vou. Nem sempre por onde eu entro para fazer a marcação do meu ponto vai ser a minha rota de saída. Então, é importante conhecer as pessoas que são capacitadas em segurança contra incêndio, elas têm que ter essa informação. Né? Se a gente pegar uma ideia e mudar a câmera um pouco para 2013, a gente tem a Boate Kisses a boate quis o que que é, uma sucessões de erros ali, né? Uma delas é superlotação, né? Superlotação. Outra, a gente tinha muito brete, muita questão que a pessoa não conseguia sair do local. E aí voltando aqui botando a câmera aqui nos dias de hoje na instituição, a gente coloca mesas em corredores, a gente monta bifes em rotas de saída, em escadas, e às vezes as pessoas não se dão a não se dão conta disso. Por quê? Porque não há uma cultura de prevenção de incêndios na comunidade, na sociedade. E o projeto Educar para Prevenir, aonde eu faço parte como instrutor de incêndio, a gente leva esse conhecimento para as crianças, para os professores, para os pais, tornando é, que eles entendam que sistemas de incêndio funcionam e a gente tem que acreditar neles. E aí eu deixo uma fala final aqui, quis nunca mais.